Olá, meus irmãos e irmãs de Orântia. Hoje eu vou dar para vocês cinco passos infalíveis de adoração ao Pai, baseado no livro de Orântia. Agora, antes de eu te dar esses cinco passos, lembre-se sempre a adoração individual. Meditação ao Pai é uma coisa entre você e o seu ajustador. Qualquer coisa, qualquer tipo de adoração, qualquer condição de meditação que você se propõe a fazer primeiro você vai ver entre, entre os passos ali que está dentro do livro de Urântia primeira coisa, busque ao seu ajustador busque com o auxílio do Espírito da Verdade porque aí eles vão ter eles, não é nenhum homem e nenhuma mulher aqui de Urântia eles vão ter a sabedoria de lhe guiar para o melhor tipo de adoração e meditação que você pode chegar para que você possa fazer para poder chegar ao Pai. Mas é claro, o livro de Júnior já tem padrão, tem um padrãozinho ali, tem um parâmetro que ele pode, que você pode incluir na sua adoração, em toda a sua adoração, para poder chegar ao Pai. E o primeiro passo é chame o seu nome, chame o nome do Pai em toda adoração, em toda meditação que você for fazer em busca do Pai. que a claridade aqui, tá? Em toda adoração você chame o nome dele. Esse é o primeiro passo, imprescindível. E segundo passo é sempre agradeça. Pode ser qualquer tipo de adoração que você for fazer, mas nunca esqueça de agradecer por todas as bênçãos ou até mesmo por qualquer coisa que na sua vida, mesmo que seja uma, um problema. Tudo isso é para edificação na sua vida. Então, sempre agradeça. Terceiro passo, peça ajuda ao Espírito da Verdade, como eu falei com vocês, o único que pode te orientar em uma meditação, em uma adoração, para que a mesma chegue ao Pai, para que você consiga se conectar ao Pai, é o Espírito da Verdade, o único que pode fazer isso por você, é o Espírito da Verdade, sem a ajuda dele, você não consegue chegar ao Pai, chegar ao ajustador. O quarto passo é... Faça o seu melhor para tratar a cada um dos seus semelhantes mortais Exatamente como você acha que Deus gostaria que fossem tratados Isso aí é a regra universal E é uma das melhores formas de adoração ao pai E a quinta, o quinto e último passo é Adore-o com amor Tenha sempre em mente o amor que você tem ao teu pai Que está no céu e aí sim, a sua, a sua adoração será verídica, será real e chegará ao ajustador. Um homem pode encontrar maneiras maravilhosas de meditação para ele. Agora, se serve para ele, não significa que vai servir para você. Eu, por exemplo, quando eu era cristão, quando eu era evangélico, no caso cristão ainda sou, eu gostava de ir ao monte. se Ficar lá em cima, orando, refletindo. Era a minha maneira de adorar. Uma forma que eu encontrei de meditar também. Uma pessoa que tem problema com altitude, uma pessoa que tem problema de pressão alta, conseguiria subir um monte, seja, uma altura mediana? Não. Então, para essa pessoa, a melhor forma de meditar, ele encontrará de acordo com o Espírito da Verdade e com o ajustador dele. Por isso que eu indiquei aqui as cinco maneiras, os cinco passos que devem estar inclusos em sua, ou particularmente, não sei se todos, só que, como o Livro de Jurante demonstrou, né? esses cinco passos que estão aqui pode estar incluídos na sua adoração, que vai lhe ajudar a chegar ao Pai. Ok? Muito obrigado, fique com Deus. E não se esqueça, se você quer acompanhar o nosso canal de uma forma mais íntima, quer debater com a gente, nós temos um grupo, um grupo de estudantes do Livro de Durante, é um grupo do nosso canal, é um grupo de pessoas que pensam como nós, que primeiro, para fazer parte desse grupo, você tem que mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui na descrição, solicitando, né, enviando seu telefone, o número do seu telefone, solicitando a entrada nesse grupo. Porém, tem uma regra. Esse grupo não é só sobre o livro de Urântia, também fala sobre política de direita. Ali nós debatemos o livro de Urântia, unificado com uma política de direita, usando ali os parâmetros que tem no nosso mandato de publicação, que é o mandato que rege também o livro de Urântia. Então, se você tem um pensamento de política de direita, quer é debater política de direita ou debater o livro de durante também, em conjunto os dois, mande seu e-mail para cá, lembrando, política de direita, para poder resumir aqui, votou em Bolsonaro, pode mandar, não votou em Bolsonaro, fica onde você está. Nosso grupo ele é parcial, ele não é imparcial, ele é parcial, só para pessoas que votaram em Bolsonaro e que estudam o livro de Urante. Envia seu e-mail, o seu número para esse e-mail que está aqui na descrição, e você será muito bem recebido no nosso grupo. Nosso grupo, nós queremos homogeneidade de pensamento, não queremos diversidade, porque existem pessoas no movimento de Urântia que não pensam conforme está o livro de Urântia. A coisa é um pouco complicada, por isso que nosso grupo, nós limitamos, e até hoje, nós temos aí quase o quê? Uns três meses de grupo. Não tem divergência. A divergência que tem é dentro do livro de Urântia. É concordâncias que a gente vai se adaptando. Agora, problemas pessoais, aquele mimimi, aquela palhaçadinha toda de ficar discutindo um com o outro, a discussãozinha de ego, não existe no nosso grupo. E em breve vou estar fazendo também um grupo de estudo virtual, que só será para essas pessoas que estão nesse grupo, que estão filiadas nesse grupo. Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.